Recarim, o Recarim eu confio, mano O Recarim eu vou... Re Acho que eu vou lançar Recarim mesmo, velho Destruam a formação inimiga Fala do Recarim, hein, mano? Folgado, mano. Recarim folgado, meu. Eu jogo é pra ser folgado, mano. Pera aí. Muito forte meu boneco, velho. Muito forte, aí. Tem que jogar mais vezes que isso aqui. Tá, Ruptor de fato. Galera, não vou inventar moda. Não preciso inventar moda. E eu não comprei gota, mano. É errado eu não ter comprado gota. O quão errado é... Eu vou dar alt-stab e dar uma olhada aqui no perfil da galera. Quem tá fazendo a build que eu faço não faz... Outra, mano, Então safe Bora Pode ir, Savitrone Caralho, os menores Que estava batendo nos dois, aí. Caralho, menosada Mano, um time abençoado, graças a Deus, velho. Primeiro time abençoado do dia, velho. Não, aí eu vou ter que jogar mais, essa aqui foi FF, 15. Tá, um minuto pro Aralto agora, nós Storm embaixo e meio que dá uma acampada lá em cima, mano. Mas todos os gank até agora deu bom, né? Manter esse círculo seria interessante também, velho. Vamos sentir no movimento, né? Esse Karen já fez muito próprio chorar, você tá ligado, né, Vieno? Esse aqui é clássico. Olha lá, Zicama, ó, mano. Será que eu ganho do... do... Será que eu é ganho do Rengar agora? Deixa eu ver. Pô, eu sabia que ele ia me invadir, mas não com o malfight, tá ligado? Com o malfight eu não esperava, não, mano. Tá. Tive que gastar tudo, hein? 15, dicas pra sair do gold, tô afundada. E aí, galera? Dica pra sair do gold, mano. Tem algum platino aí? Tem algum diamond? Diamond? Primeiro passo, saber buildar, saber farmar Acertar os botão Acertar os botão é hype também O que mais, mano? Monochamp, eu virar monochamp é a mais Valeu, Rubones Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Essas coisas, dica pra sair do bronze Mesma coisa, mano Mesma pegada Tchau, obrigado, vou embora Smitezinho, beleza Não tiltar com a derrota É isso, mano não te chutar com a derrota, você já tem alguns games que você ganha, mano. Só por não te chutar, velho. Muita gente perde por causa do chute. Nossa, fodeu. vou morrer, velho. Mas matei um. Eu lutei bem na hora que o, o Twitch flashou, tá ligado? Aí ficou meio paia. Mano, eu preciso decidir minha bota. Tanto o TAB quanto o GMR é boa, mano. A de CDR também é boa, velho. Caramba, eu tô com muita dúvida, velho. Será que é CDR mesmo, velho? Tô achando que eu vou fazer CDR mesmo, hein, mano. Não é ruim, não. Não sei se o Gui vai ser Arauto, velho. Na real, velho, quer saber? Esse cara tá jogando demais, Não. Fala do cavalo! Obrigado, viu, Arizuno? Valeu pelo sub com nós aí. Bem-vinda, mano. Chegando, paizão, você vai ser solado. É. Tweet miou, oh, tweet miou, oh, tweet mio. Oh. Tweet mia. Tá de brincadeira, brother? É isso, minha família. Vambora. Ei. Beleza. Ai, pegou o é, R, hein, mano. Vai morrer uma galera ali. Acho que eu chego, hein, mano. Ai, meu Deus. Jogaram bem, velho. Dá a lanterna, dá lanterna que eu vou Ai, quase que deu, velho Mano, se desse pra procar o demolir do menino, velho Mano, bota de CDR mesmo, velho Será que eu tenho certeza, velho? Não sei se eu tenho certeza, velho CDR, né, galera? Foda-se, mano Vai ter skill toda hora, velho Valeu, Mons Pietro. Obrigadão pelo sub, hein, pai? Vai é pra base aí, ô Crocodilo. Você também tá volta aqui, rapaz. Aí, ó. Leva aí, paizão. Agora é que você. Mano, será que eu faço randuinho ou é... Acho que até, até o coração congelado talvez funciona mano. Não sei o que eu faço com esse itenzinho que eu tô aqui, ó. Essa couraça. Ou... Nós é, vai pra GA de maluco, mano. Acho que é de maluco meter uma GA, velho. E, cara, é muito bom, mano. Porque ele é muito rápido, né, mano? Transissa transitando com um E. Aí você farma muito na frente do cara, mano. Olha isso, eu tenho um... 30 de farm na frente do cara, mano. É, é muito campo, velho. Ai, merda. Trolei. Demorei pra perceber o hangar. Que susto, velho. Pô, Marquinhos, você imaginou isso, velho. Pode falar, velho. Você imaginou esse cara, velho. Envio. Matou, tô em paz Tá bom O que essa DD vai dar aí, mano? Dano sofrido causado Longos 3 segundos Eliminar o campeão inimigo Que você tem causado dano Purifica o restante do dano ignorado E cura 50% da vida Caralho, então tem que matar Pô, não sabia disso aqui não Da DD, mano Que quando você mata, ganha isso, pô Quando ela mudou, eu não li ela Esse que foi isso Ah, isso foi bom, mano Vocês viram que eu ignorei o Brown e vim ajudar a Ashe, né? Muita gente erra isso, ó, mano. Bate seco no primeiro que vê? Não, mano. Você tem que ajudar seu time, né? Ficasse batendo no Brown, a Ashe teria morrido ali. Eu errei muito isso na minha vida. Muito, muito. Cinco anos jogando LOL errando isso aí. Até eu entender. Nossa, deu ruim pra eles, hein, velho? Ah, meu time simplesmente matou geral? Quase. Bom, nós pega a torre pra caramba, do B. Barãozinho daqui a pouco e é isso. Valeu, Skultoxki. Obrigado pelo sub, hein, pai. Acho que eu vou mais uma. De torre aqui, ó. Toma. Acredita que acontece. Inibição, fi. Foda-se. Se tiver zônias, vai dar bom, mano. Tem que ter zônias. Tem que ter zônias. Ah... Tá bom, que você vai fugir, viu, bebê? Eu Fugiu. Eu não vou atrás dele, não. Aqui eu vou de barulho. Ah, Olha, o Vivão e Vivendo, vi Charlie Brown. O Flash de do ali foi o mais, né, mano. Ele podia ter me dado a lanterna, mano. Oh, no, não. não. O oh, oh, oh, oh. Oh. que é isso aí? O cara me deu alto ataque, tanto que ele curou. Nice up. GG, talvez bem jogado, hein, mano. Muito bom, velho. Valeu, Fixzeira. Obrigadão pelo sub, viu, pai? Nice, galera. Jogamos de carim Tá forte o boneco, tá? Muito boa essa build que eu fiz também. Tanca, dá dano, CDR, tudo, mano. Maravilha. Uh! Baú. 38 PDL, mano. Caramba, eu ganhei 38 PDL, velho. Tô vendo se eu vou ter coragem de jogar mais uma, galera. Tô vendo se eu vou criar coragem, velho.